tô chegando aqui na Costco de Portland e uma coisa que você percebe muito é que vem muita gente de fora do estado, às vezes do país, para comprar aqui, porque a economia é pelo menos de 9%, que é o um imposto que não tem aqui, que é o um imposto de sales tax. Eu vou mostrar. Tem um carro aqui com a placa de Washington, aí se a gente andar mais um pouco, Washington mais Washington. Também ajuda que a cidade de Vancouver, Washington, fica aqui do lado de Portland. Aqui, esse daqui veio de mais longe, veio de Maryland. Enfim, é isso aí, economia. Eles têm muitas coisas na Costco. Aqui eles têm serviço de impressão, serviço de ótica. Aqui não tem só serviço de impressão, mas eles também enchem cartucho. Uma dica de economia aqui na Costco Se os itens tiverem no final 99, é porque está no preço normal Se tiver no final 97, é porque está em promoção E outra coisa, se tiver esse asterisco aqui, é porque é a última leva dele Então se você gosta desse produto, é melhor você estocar Super legal que tem na Costco dos Estados Unidos, que eu não vi no Canadá ainda Não sei que nem se tem mas são as amostras grátis, ali tem um cara vendendo, mostrando a máquina de suco vendendo E ele tá fazendo suco pro pessoal, não agora Acho que ele vai ter um horário pra fazer o suco Aqui na Costa dos Estados Unidos, literalmente em cada corredor de comida que você tiver Vai ter uma amostra grátis Eu já comi umas três aqui Uma em cada corredor Até de carne eles fazem amostra grátis Esse lugar é maravilhoso Tem até a degustação de umas coisas tipo chocolate Daquele pacote ali Pra vocês terem uma noção de como aqui no Ecosco já é mais barato que nos próprios supermercados comuns dos Estados Unidos Uma Nutella de 1kg um Custa em média 8,50 Aqui são duas de 950 gramas por 9,59. A boa da Costco é que eles também tem a marca própria deles, que tem uma qualidade semelhante ou até melhor, do que as marcas que a gente manda por aí. Essa daqui é Kirkland, é a marca da Costco. E eles têm três enxaguantes bucais de 1,5 um litro e meio cada, eita. É até pesado aqui, quem Dá pra ver aqui, 3 por 7,89. Quando cada um, mais ou menos, é de uma outra marca no supermercado americano, custaria uns 7 dólares, de um litro e meio. Aqui nós temos dois de um litro e meio da Listerine, mais caro, 10,99. Uma das melhores partes da Costco é o restaurante. Com esse hot dog que, no momento, o preço já faz 30 anos. E é o mesmo preço nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, no Canadá está ficando mais barato, porque o dólar do canadense tá menor. Então, muito bom. Lembrando que, junto com o hot dog, eles dão para você o refrigerante o copo de refrigerante para você encher quantas vezes você quiser. Cortesia da casa. Por 1,35 dólar, e olha o tamanho do sanduíche que eu peguei. Ele é gigante Pra vocês terem uma noção do tamanho Praticamente o tamanho da cabeça Uma coisa interessante é que para oferecer os preços baixos A Cosco não tem sacolas Então traga a sua sacola Reutilizável